Será que existe amor? Jorge Tadeu, o um labirinto místico. Aqui os grafites gritam. Não dá pra perceber. Que numa linda frase. Que de um postal tão doce. É cuidado com doce. Reitoria é um buquê? São flores mortas. no um lindo arranjo, arranjo lindo feito pra você. Será que existe amor, Jorge Tadeu? O movimento de ocupação da reitoria da Unicamp é um movimento político de reivindicação. Foi tirado a partir de uma assembleia geral dos estudantes, né? uma assembleia muito grande, muito representativa, né? com estudantes de vários cursos, várias unidades, que decidiram por ocupar aqui o prédio, né? em decorrência da autorização arbitrária e da reitoria para autorizar a polícia a entrar no, no campus. A partir da, da ocupação, os estudantes que estão no dia a dia aqui da, da ocupação estão se organizando para manter esse movimento funcionando. Né? Tanto para a gente apresentar nossas reivindicações, como no dia a dia interno aí da, da ocupação. A gente se dividiu em várias comissões para tudo andar tranquilamente. Né? Então, é, por exemplo, a gente tem a comissão de segurança, que é quem, quem cuida aí pela, pela segurança do espaço e pelo, pelo dia a dia. Né? A gente teve, é, algumas deliberações da, da Assembleia, por exemplo, de, na, na primeira plenária da, da ocupação foi deliberado de que a gente não ia dar continuidade para as fechações, tudo mais. E a função da comissão de segurança tá tá vendo essas questões e vendo quem está entrando aqui dentro do espaço. Se é a pessoa que está construindo mesmo, que apoia, né, cuidando das portarias, tudo mais. É, logo no primeiro momento aí da ocupação, né, todo mundo com os ânimos quentes, aí a gente precisou entrar no prédio. Então, inicialmente, né, para a gente conseguir entrar no espaço, até porque era de noite, foi necessário a gente é, arrombar algumas portas para poder entrar no espaço, mas logo depois da primeira plenária né, e com a organização das comissões, principalmente a de segurança, a gente tomou algumas medidas aí para, é, com relação às pertences das pessoas que estão aqui dentro, porque acho que a gente tem um respeito muito grande pelos funcionários da da reitoria que a gente sabe que estão trabalhando aqui, então, é, os objetos pessoais, pertences que foram encontrados, a gente é, separou, as portas de, dos escritórios foram lacradas, né, para as pessoas não estarem circulando lá dentro, porque a, a ideia do movimento não é a gente... É, o espaço das pessoas né? é chamar a atenção da reitoria para essa questão então a gente tá, tá prezando aí pela, pelo espaço então tanto com relação às pichações as portas estão lacradas né pra, pra não ter nenhum dano aí para as pessoas né tem também a comissão de comunicação que é a galera responsável por passar as informações para quem está acompanhando de longe, né? Porque tem muita gente que está apoiando, mas não pode estar aqui dentro. Então está acompanhando nossa página no Facebook ou mesmo falar com a mídia, não sei o que. É a comissão de comunicação que faz, né? A gente está atualizando nossa página que está muito acessada, assim tem mais de dois mil curtidas, né? E a galera está acompanhando. Né? Tem também a comissão de negociação, que é a galera que ficou responsável de ter, fazer essa interlocução com a reitoria. Né? Então a gente já teve uma reunião de negociação, né? essas pessoas estão responsáveis aí de ser os porta-vozes mesmo do movimento, né? foi, foi indicado a partir das plenárias aqui da, da ocupação quem, quem vai cumprir essa função. Né? É, tem também que a gente precisa manter, trazer mais gente também para o espaço. A gente criou a comissão de mobilização, que a galera que está passando em sala de aula, está fazendo passagem na moradia, conversando com os estudantes para virem construir com a gente esse movimento. Né? É... A comissão para a manutenção do espaço, a gente tem também a comissão de estrutura, que é o pessoal que vai ser responsável pela alimentação, pela limpeza, ver se tem colchão, tem cobertor, se está faltando alguma coisa, isso aí é a comissão de estrutura. Né? E a partir, de, inclusive, de algumas reflexões, debates que a gente está fazendo dentro do... Do, do espaço, a gente levantou alguns questionamentos, né? Porque inicialmente a Comissão de Estrutura ela era formada principalmente por mulheres, né? E a gente sempre discute no movimento que a gente não tem que reproduzir o machismo, racismo, homofobia aqui dentro, né? E a partir desse questionamento a gente é, construiu também uma comissão de mulheres, que é para estar atento para essas questões, tanto de reprodução do machismo aqui dentro, nas comissões ou mesmo algumas pichações tiveram um cunho um, um pouco machista, homofóbico daí a gente criou essa comissão para estar atento a isso e até no dia de hoje é, teve uma, uma deliberação aí que foi bem, bem interessante assim, que é, hoje o dia todo quem fez a limpeza, quem fez a comida foram os homens né, pra quebrar um pouco, trazer essa reflexão a galera, né é, é, e para manter a, a ocupação viva, com debates, com oficinas, a gente tem também a comissão de programação, né, que é quem pensa o cronograma de atividades aí da, da, da ocupação, então teve grupo de discussão, agora mesmo, agora pouco, até agora há pouco estava acontecendo o sarau, né, é, os debates, filmes, as atividades que vão acontecendo aí é função da programação. Né? E para isso é o que? Para a gente conseguir manter o espaço da, da ocupação vivo, debatendo e, e com foco mesmo nas nossas reivindicações. Né? O apoio está bem, bem legal por parte da, dos estudantes, da, da galera em geral, recebendo um monte de doação de comida, de, sempre a galera perguntando se está precisando de alguma coisa, então acho que... O espaço tá legal, assim, eu acho que é importante mostrar, porque a mídia vem sempre colocando, não, é um movimento totalmente desorganizado, a galera que não quer nada com nada, mas a gente está organizado, está debatendo e tem, tem reivindicação, né? Só não temos resposta, resposta à altura da reitoria, né? Mas estamos aí na luta.